Você conhece a primeira travesti do Brasil? Chica Manicongo foi uma africana do Congo escravizada e vendida a um sapateiro no período de 1500 em Salvador. É reconhecida como a primeira travesti não indígena do Brasil. Nós a conhecemos graças a registros de documentos oficiais de uma denúncia feita aos tribunais do santo ofício feita por um cristão que estava incomodado por ela recusar-se a se vestir de homem. Este homem a denunciou à Inquisição pelo crime de sodomia. Chica sempre resistiu e negava-se submeter a deixar de se vestir da forma que sempre se vestia, até pelo menos a denúncia desse cristão. Na época, alguém culpado deste crime deveria ser queimado vivo em nome da fé em um ato público. Por mais que resistisse para se manter viva, Chica cedeu e passou a se vestir com as roupas tradicionalmente masculinas. Mas o nome de Chica Kongo hoje é visto como resistência. Não só perante uma sociedade racista e transfóbica que a negou de viver em liberdade e de expressar a sua verdade, mas também enquanto resistência ao apagamento trans, visto que por muito tempo a história não a nomeou enquanto uma pessoa trans, e sim enquanto um homem homossexual. Hoje, seu nome é uma lembrança de quanto que tivemos que lutar para chegar onde estamos hoje e de quanto ainda temos que lutar para que as chicas de hoje em dia vivam em dignidade.